Sejam bem-vindos ao primeiro Purple Talks, o nosso talk show com os eliminados do Survivor VD. E hoje eu recebo o primeiro, mas ele merece os parabéns, porque, primeiro, ter colocado a cara tapa, segundo, é um ícone, terceiro, uma lindeza toda, quarto, baiano, então a gente, todo baiano merece palmas. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, obrigado. Bom... Marcos, é, conta, antes de você contar um pouco mais quem é você, se apresentar para o nosso público, afinal é uma temporada de novatos, é, você apesar de ter jogado vários jogos já, acho que uns quatro ou cinco, se não me engano, é, poucos é, te conhecem muito, muito profundamente, então seria muito legal você se apresentar, mas antes eu pedi para um amigo meu, um amigo nosso, o Bruno Gomes, contar um pouco quem é você. Oi, amigo. Ver você nesse cast foi uma surpresa muito boa. Estávamos na cal e eu nem suspeitava até você ser anunciado. Fiquei feliz, pois já estive em um cast com você e sei do seu potencial, principalmente no quesito social, por ser uma pessoa tão boa de conversar. Mas, infelizmente, survival é um jogo que envolve sorte e uma twist pode mudar tudo. Sair cedo do jogo nessas condições não quer dizer nada, concordo plenamente. Sei que você tinha muito a mostrar, mas tenho certeza que viram outras oportunidades. E saiba que coloquei você no meu top 5 e colocaria de novo. E não tem motivo para pedir desculpa. Beijos, amigo, você é incrível. E aí, você, con você concorda com o Bruno quando ele te descreve é, sobre, como um jogador mais social do que estratégico, é, sobre o fato de você é, gostar de conversar e tudo mais? Primeiro, um beijo, Bruno, muito obrigado. Que delícia, que, que honra ter sua mensagem aqui. É, eu não concordo muito, acho que eu não sou um jogador tão social assim, mas a oportunidade que eu tive de jogar com o Bruno, é, a gente teve uma troca muito boa, assim, muito genuína, então acho que ele avaliou muito nesse sentido. Eu acho que em outros jogos também eu tive a oportunidade de ter trocas muito genuínas. Eu acho que o meu social ele é um social mais direcionado, ele não é um social tão maçante, que às vezes, sobretudo na, nos primeiros CTs dos jogos e tudo mais, é muito importante. Então, eu acho que eu tenho um social um pouco mais direcionado, é aquele social que, que dizem que é social com as pessoas certas e tal. que o meu social é muito voltado para isso. É, eu acho que, no geral, eu sou um jogador um pouco mais voltado para o estratégico, mas a construção do meu jogo é muito sobre pessoas, assim, sobre conexão, conexão com pessoas. Assim, para o meu estratégico desenrolar, eu preciso ter alguma conexão de alguma forma. Então, eu acho que social acaba pesando muito, né? Olha, para esse sentido. Um beijo, Bruno, muito obrigado. <risos> e você, você fala que precisa manter a conexão com as pessoas. É, no jogo, num, num geral, como todos os jogos, é, você acha que é fácil conquistar essa conexão ou é um pouco mais difícil, porque você, pelo seu jeito ou pelo jeito do outro, como, como geralmente rola? Eu acho que cada cast é um cast né? Eu acho que uh, o social ele é muito difícil, muito é, é muito no escuro porque em cada em cada elemento de jogo você vai encontrar pessoas diferentes que a sua forma de lidar, a sua forma de fazer social vai dar certo ou não. Então eu acho que é, o primeiro ponto é que quando você é novato, você cria uma aliança social muito interessante, que é de falar da sua vida, conhecer as pessoas e tudo mais. Então, você cria um vínculo nesse sentido. Quando você já é um veterano, você já tem um social um pouco mais direcionado, no sentido de ter um social estratégico, de já pensar em alianças futuras. Então, é, eu acho que... que é isso, sabe? Eu não lembro dessa pergunta. entendi. Sim, <risos> sim. Sí, sí, ma o a manutenção de conexões é uma coisa mais fácil é, você acha que é mais fácil ou mais difícil para você como é que como você consegue chegar mas aí eu acho que não tem uma regra sabe eu acho que é, que é justamente uhum. isso vai ser difícil em alguns momentos vai ser fácil em outros momentos então acho que não tem uma regra específica cada cast vai apresentar um nível de dificuldade diferente assim. E na, e na vida pessoal, você é uma pessoa mais fechada? Você é uma pessoa mais extrovertida? Tá solteiro? gosta de sair? Já vi que você é pai de pet? Sou... Amo! Pode mostrar <risos> o bichinho que a gente aqui é, é super fã de pet. Amo! Esse aqui eu achei, é o Axé, gente. Linda demais, gente. Muito fofo. É, eu me considero uma pessoa tímida, <risos> mas... É... Eu, eu acho que, que funciona comigo no, no, nos jogos muito como é na vida. Eu tenho, eu preciso de um tempo assim para desenrolar alguma alguma relação e tudo mais. Então, no início eu vou ser muito observador, vou ser muito na minha, mas aí com o tempo eu vou desenrolando. Então, para mim o, o meu social é sempre muito voltado a isso, né? Como que eu vou conseguir passar por esses primeiros momentos assim, por esse cair no primeiro CT, vai ser sempre uma dificuldade para mim, porque eu preciso um pouquinho de tempo de desenrolar e de, essa troca de confiança e tudo mais, e depois é sucesso, mas no início é sempre muito difícil. E eu acho que na vida é muito assim também, é uhum. Mas é muito na, na, na timidez e tal, aí depois a gente desenrola e estamos falando besteira, e é isso. Qual, qual é o seu signo? Uma curiosidade. Ah, então tá explicado. Realmente, é, meus amigos virginianos, é, meu melhor amigo virginiano, então ele, ele é realmente, ele é muito quieto, muito observador. A gente... Demorou para ter uma conexão, mas quando teve a conexão, foi engrenou 100%. Mas, realmente, é, essa questão de observar bem o ambiente, até, até para uma melhor, como eu posso falar, adaptação também, né? Até para você é, entender como cada pessoa é, se comporta e também desenvolver a fala com cada pessoa, né? Porque eu acredito que cada pessoa tem uma forma de falar, uma forma de, de se conectar e essa questão da observação é, é importante pena que infelizmente você não teve tempo né sim <risos> mas isso não significa não significa absolutamente nada eu queria dizer que você de qualquer forma você está de parabéns é, o primeiro CT foi um CT icônico então é, uma vez me falaram que grandes pessoas saem em CTs conturbados Então, <risos> grandes jogadores saem em CTs conturbados então você é, com certeza, um grande jogador. E a gente perguntou para uma pessoa, o Bruno Coletinha, que muitos conhecem, né? irmão do Fernando, e por que, que as pessoas erraram em te eliminar tão cedo? Então, ele respondeu para mim o seguinte. É, deviam ter mantido o Marcos, porque ele é bom de prova e ajudaria muito, principalmente, na fase tribal. É leal às suas alianças, dá cara a tapa quando necessário e assim é um su suitzinho. Tirar uma ameaça, sim. Mas na hora errada ainda tem muito mas na hora errada ainda tem muito jogo e ele tinha mais pontos a ficar do que a sair. Quem vai ajudar a ganhar prova? Quem vai servir de escudo? Ele entrou de cabeça como sempre. Que pena que não deu dessa vez. Você jogou com coletinho em qual jogo? É, tem um, uma, um jogo no WhatsApp chamado Factor, que hoje eu modero. eu conheci o, o coletinho lá, né, a gente, na verdade, eu era líder de equipe e ele tava numa outra equipe, inclusive, e a gente começou a ter uma troca muito, muito boa, assim, né, e o Bruno é uma das pessoas, assim, que eu mais admiro e mais gosto de ver jogar, assim, eu, eu me apaixonei pelo tipo de jogo, é uma pessoa muito massa de acompanhar, sabe, é, tem um físico muito bom, é muito bem estratégico e é um sujeitinho A gente brincava muito, a gente tinha é, muitas implicâncias um com o outro, a gente falava sobre tem uma relação de amor e ódio, e com certeza o amor prevaleceu muito essa nossa relação, porque a gente tem uma relação de muito carinho hoje, muito obrigado Bruno, acho que você fez uma grande propaganda aí de mim, <risos> acho que não é tudo isso, mas obrigado. Eu não, não não não me considero um jogador tão tão bom de prova, assim, eu acho que em alguns jogos, inclusive, quando eu tive a oportunidade de jogar com o Bruno, eu acho que as pessoas têm muita visualização de como é quando joga com ela, né? Então, com o Bruno eu tive um, uns momentos de glórias, mas, assim, em diversos outros momentos eu tive um, é, um momento de luta, assim, em relação à prova. Eu não acho que sou um jogador tão bom de, de prova, assim, mas eu acredito também que foi um grande erro, foi assim, eles terem tirado, foi, é isso. <risos> É, você entrou nesse mundo dos jogos por intermeio do intermédio perdão, do, do Guilherme Romão que jogou Romênia, jogou o BBU e tudo mais o Romão. Ele como é que foi esse, esse convite do Romão para você? Como, como aconteceu? A gente se conhece ah, basicamente há quase 10 anos, né? e a gente sempre teve uma troca muito boa a gente foi crescendo junto né a gente foi moldando caráter junto inclusive né então várias das experiências da vida que a gente que a gente tinha a gente ia fazendo essa troca mesmo de contar e enfim e uma das experiências que ele que ele tinha era essa né Do, dos jogos no Facebook porque a gente já conhecia a os jogos no WhatsApp inclusive já jogava tudo mais a gente tem uma regra de não jogar junto que a gente não não sabe separar as coisas mas é, a gente se conhecia por lá e tudo mais. E aí, quando ele conheceu a plataforma do Facebook, ele ficou totalmente apaixonado, ele enfim, a, a experiência de conhecer pessoas, de conhecer uma nova uma nova plataforma, a forma como as pessoas se doam para os jogos aqui. Então, ele queria dividir um pouco dessa experiência comigo, né? queria que eu tivesse um pouco dessa dessa experiência. Então, ele influenciou muito assim para entrar... É, Inclusive, o meu o primeiro jogo foi o SB, e ele super apoiou que eu entrasse, porque, segundo ele, era um jogo muito leve, era muito tranquilo de ser o primeiro jogo no, no Facebook. Então, ele me apoiou super. E, desde então, todo e qualquer jogo que eu resolvo entrar, ele entra junto, assim sem exagero. De estar de, de tá falando comigo o tempo todo, de estar tá na plateia, de querer acompanhar o jogo, de gostar de pessoas que estão comigo ou de pessoas que não estão. Então, é, a gente tem essa... essa construção muito, muito bacana de amizade, e foi mais um dos presentinhos que ele me deu, assim, foi o um mundo de óculos. Um, do, um dos seus melhores resultados foi no Caraval. É, você quer comentar um pouco como é que foi a experiência, é, o que que você acha que, que, qual foi o seu diferencial lá, é, o que que faltou no VD, talvez, que você aplicou lá, alguma coisa assim, conta pra gente. Tá, o Caraval é um dos meus jogos favoritos da vida, né? Inclusive, um beijo para a moderação do Caraval. É, foi um jogo que eu aprendi muito, que eu cresci muito assim como jogador e que foi muito, muito intenso, assim. É, foi um jogo, em alguns momentos, divertido, em alguns momentos, caótico. Então, foi um jogo muito legal, assim, inclusive, para a plateia acompanhar, assim. E eu consegui ser o Arneuco lá e consegui ser sprint, e foi muito, muito legal, assim, é, o jogo para mim, em tudo, assim, na dinâmica, na, na forma como chegou, no momento que chegou, o momento que estava disposto a jogar, caiu muito como uma luva, e eu considero muito que o Caraval foi o meu jogo, assim, eu não consegui me visualizar fazendo um, um jogo tão bem construído como eu consegui fazer lá, então acho que eu consegui ser um jogador completo em relação ao estratégico, ao físico e também ao social, nesse sentido, né, de um social mais direcionado. E aí, eu acho que a, que a diferença em relação ao VD vem muito da, da dica que as pessoas me deram, né? A, a Bia e o Álvaro der, deram na, na, no podcast, né? Em relação a olhar um pouco mais para mim. É, eu acho que faltou um pouco disso nesse né? primeiro CT, talvez por ser o primeiro CT, né? De, de se, se sentir um pouco mais no risco, de me sentir um pouco mais, com mais chance de sair. Então, acho que faltou muito isso, essa essa tática, assim, de tentar me proteger. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu sou um jogador muito limitado, assim, para Survivor, sabe? Eu acho que vai ter coisas que que, que eu que eu vou fazer, que eu fiz na VD em relação a optar, que eu fiz em outros jogos e que, inclusive, eu fiz no Caraval e deu certo. Eu lembro que o Samuel, que é um grande amigo, também estava acompanhando o, o VD pela plateia, Samuel e foi o meu né? f no no no primeiro momento, assim, do, do Caraval, e no dia que ele foi eliminado, eu fui a única pessoa que não... a única pessoa que não votou nele, assim, e que eu sabia que isso iria entregar totalmente o meu jogo e tudo mais, só que eu queria que ele saísse do jogo sabendo que até nesse momento eu não ia abandonar ele. Então, eu tenho muito essa, essa, esse lado beirando o suíte que atrapalha um pouco a fresa que é necessária para um jogo estratégico, né? Então, e lá eu tive esse esse erro, né? esse Esse que eu não sei até que ponto é erro, mas que eu acho que, que é uma limitação, que eu acho que eu vou estar disposto a, a fazer sempre. Então, eu, eu tive essa limitação, mas que não, não diferenciou no estado do jogo ao todo. né? Eu consegui é, reverter, conseguir continuar o jogo, conseguir fazer uma construção de jogo de sprint, e foi muito especial. E é por isso que eu, que eu falo que é muito difícil encontrar um outro jogo que vai conseguir faz, unir todo, todos esses aspectos do, de um jogo tão bom e conseguir ser finalista, e, enfim. É, porque eu consegui respeitar os meus limites em todos os sentidos e mesmo assim chegar na final, chegar na, no, onde eu queria chegar, então tem um carinho muito grande assim, para o Caraval. <risos> eu acho que, você falou algumas coisas, primeiro você falou, você falou que ah, eu, eu, talvez eu seja um pouco limitado. discordo, eu acho que cada jogo, como você falou, cada jogo é um jogo, outra coisa que eu também discordo é que ah, o Caraval é meu jogo. Eu concordo, eu concordo por enquanto, mas eu acho que ainda tem muito mais jogos, tem muito mais franquias. Eu acho que você é um bom jogador, sinceramente. Eu fiquei surpresa com, com sua eliminação tão precoce, assim. E, mas, assim, o que, o que eu queria é, é, mencionar é que existem ainda muitas outras franquias para você se mostrar entendeu? Essa coisa da, essa questão da emocional versus racional que você falou que não votou no, no Samuel, mesmo sabendo que ele ia sair, que todo mundo ia votar nele, que poderia entregar seu jogo, tudo mais, mas você ficar do seu lado, é uma é um eu acho que é uma, uma coisa que muito extremamente admirável. Eu particularmente admiro demais, né? É, essa como é que eu posso falar? Esse essa aliança, não é bem aliança, mas assim, essa se segurar na mão, assim, até o final, essa fidelidade, pronto. Essa fidelidade, essa lealdade é uma coisa que eu admiro demais, entendeu? É mais um motivo para não terem te eliminado tão cedo, porque você parece ser um aliado muito fiel, Sim. muito fiel, entendeu? Então, eu acho isso muito, muito, muito legal. E eu te parabenizo. E sobre outros jogos, eu queria te perguntar se você pretende jogar outros jogos, se está gostando de, de sempre enquanto plateia, se tem alguma coisa nos seus planos futuramente, no futuro próximo, no futuro distante, como é que é? Olha, honestamente, é, eu não, nem pretendia jogar VD, assim, se bem sincero, eu não... não... É, assim que saiu a, a, as inscrições e tal, demorou um tempão para me inscrever, inclusive não, não estava nos meus planos jogar qualquer jogo longo, assim, eu estava bem, bem tranquilo Até porque eu tinha vindo do Carabao, que tinha sido muito cansativo Todo esse processo de enfrentar um jogo todinho, chegar na, no FTC e tudo mais Foi muito cansativo, eu não estava muito nessa vibe de enfrentar um jogo longo novamente Acontece que o VD é um jogo muito amado e grande parte da, das amizades que eu construí aqui no, no Mundo de Jogos no Facebook adoram o VD. Então, eles queriam muito, muito, muito que eu fosse e me influenciaram muito nesse sentido. Eu falo, ah, então vamos. Eu estava mais é, com tempo em relação ao trabalho e tudo mais. Falei, então, ah, por que não? Aí eu resolvi entrar. Mas em relação a outros jogos, eu acho que vai estar sempre em aberto, a gente sempre tem a mania de achar que vai parar de jogar por alguma razão específica e depois a vontade de volta de novo, porque eu acho que é muito aquilo que eu falei, é um presentinho que a gente ganha na vida, né, é um universo com pessoas, com, com diversão, com jeitos e tal, que você vai conhecendo e é muito difícil de se distanciar, então eu acho que mais cedo ou mais tarde eu devo voltar a jogar alguma coisa. Ah, tomara, porque eu acho que você tem, como eu disse, eu, eu te acho um bom jogador e eu acho que você tem muito a mostrar, entendeu? É, quem sabe superar, inclusive, sua posição no Caraval, ou então até os flops na carreira. Eu, amiga, eu sou flopada, então flop não tira brilho de ninguém. Mas, enfim, é, eu, eu, eu concordo com você sobre essa questão do carinho com o Survivor VD, porque afinal foi um jogo pioneiro do Facebook. Então, eu recomendo a todo mundo que, antes de parar, jogue uma temporada, pelo menos, do Survive VD, para, assim, sentir a experiência, entendeu? Para é, fazer parte da família. E, com relação ao Survive VD também, tem, temos um encontrão. Você tem algum plano de ir, alguma coisa assim? Pense em ir, se não nesse, no futuro não muito assim eu não visualizo <risos> o encontrão, porque você bem honesto mas quem sabe também né futuramente eu acho que vai muito muitas das relações que são criadas nos jogos as pessoas que vão que acabam influenciando um pouco eu não não vou para esse assim não não, não visualizo quando eu vou poder ir mas também não descarto de futuramente ir <risos> ai que triste porque eu queria muito te conhecer você parece ser uma pessoa muito amável muito fofa hum. Entendeu? E, apesar de você falar, ah, meu social não é bom e tu, tudo mais, eu ainda demoro um pouco para engatar o social. Eu acho que você engata muito bem o social, sendo bem, bem sincera. É, vamos agora para um bate-bola, jogo rápido. Eu vou falar uma coisa, aí você responde com uma palavra ou uma frase e a, gente, e a gente vai conhecer um pouco mais de você. Um sonho. Revolução no Brasil, para ser um pouco menos utópico e ao show da Ávila Vinha, Lalo Rock Hill. <risos> mas você já comprou o um ingresso? Não, em, vai em, em abril, inclusive, eu pretendo ir com os amigos dos jogos até. Sério? Nem, eu estou tão por fora que eu não sabia nem que a Ávila Vinha vinha <coughs> pro Brasil. Então, Obrigado. Mas enfim, e, eu, e olha que eu gosto dela desde, sei lá, dos meus... 15 anos, na época do Siqueire, mas enfim, nem sabia, é, tô por fora, um doce, um doce, hum... caribe do, da garota, mentira, aquele chocolate com banana, eu amo, Sim. amo, amo, Você ama? é eu meu amo chocolate doce. favorito, eu, é o meu, da, da caixa, o meu favorito. Eu não costumo gostar de doce de banana, mas daquele específico eu adoro. Gente, é, é assim, engraçado que na, minha, na casa da minha tia, é mais ou menos assim, é, todo mundo ama o Caribe, e é tipo o contrário de todas as caixas, de todas as famílias, que ele sobra lá, lá na casa da minha tia, que eu morei por muito tempo, é briga para saber quem pega primeiro, se é eu, minha tia ou minha prima, porque as três amam. Então, até que a gente achou uma caixa de caribe comprou um dia e dividiu <risos> irmanamente. Mentira, minha tia pegou a isso a... porque ela é a matriarca, mas enfim. Um animal. Animal? Um animal. Leão. É felino, né? Podia falar um gatinho, eu mas, muito, mas muito... Eu, sou... eu, eu podia falar gatinho, mas é porque eu sou muito fã do filme o Rei Leão. Então, quando eu falei de animal, eu automaticamente automaticamente <risos> na minha cabeça, O Simba. Sim. Mas você, você, você tem muita cara que, que ama felinos. Mundo dos jogos. É, relações. Eu acho que o mundo dos jogos é muito sobre relações, assim. E... Existem relações que eu vou levar para a minha vida toda, assim, que eu nunca o mundo dos jogos. Então, acho que relações definem muito o que é o um mundo dos jogos para mim hoje. Verdade. Tem gente que não joga mais há muito tempo, mas que continua por conta das relações que ultrapassam. Temos casais. Olha, no meu caso, eu conheci o Kevin no mundo dos jogos. Hoje eu tenho uma família nova, né? que foi graças aos jogos. É, por fim... Survive VD. Aprendizado, né? Eu acho que até os flops nos faz aprender de alguma forma. Então, acho que aprendizado. Amigo, o flop hoje é o sucesso de amanhã. Pense nisso. Certo? Mas então, tá. Gente... Eu agradeço muito ao Marcos pela sua disponibilidade, por você ser tão carismático, tão fofo. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada pela entrevista maravilhosa. Foi muito bom mesmo. Você é um amor de pessoa fofíssimo, entendeu? Eu acho que se você não fosse eliminar você, ia ser, você ia, ao contrário do carnaval, ser indicado a suíte. Quem sabe? Porque eu achei você muito, muito amável. Eu fui indicada cada suíte mesmo. no Caraval, tá? Foi? Qual? No Caraval? Eu fui indicada a suíte também. Você acha que sprint ah, não pode ah, ser suíte ah, também? Ah. ah, pode sim, claro. Temos a nossa <risos> triquetra, triquetra, que é no, no, no VD, que é a Mari, né? Que ganhou suíte, sprint vir... <risos> e o prêmio. Meu né? Deus. Mas enfim... Muito obrigada mesmo. É, quer deixar um recado final à sua plateia? Sim, gente, é, muito obrigado, de verdade. É, eu acho que, o como eu falei, o mundo dos jogos é muito sobre as relações, e é muito bom entrar em um jogo e saber que eu não estou entrando sozinho, saber que eu estou entrando com um monte de torcida que vai vibrar e que vai reclamar e que vai reagir com cara triste ou brava quando eu recebi um voto. Que vai estar lá junto, eu acho que isso ameniza muito a frustração do, do, do FB. E eu tô muito feliz, assim, por saber que é, não desistindo de jogar e entrando em qualquer outro jogos, eu posso contar com vocês. Então, muito obrigado. Eu não vou citar um monte de nome aqui, porque quando eu entro nos jogos, é, Stephanie, as pessoas já colocam um monte de alvo para eu conhecer algumas pessoas, né? Então, eu não vou ficar citando as pessoas aqui, porque isso não vai acontecer. Mas um beijo, vocês sabem quem são. É, muito uhum. obrigado. Por tudo, e tamo junto e vamos se ver em vários outros lugares. Aí. Muito fofo. Muito obrigada novamente e acompanhe os próximos entrevistados, os próximos, os próximos eliminados também. Já já vão sentar aqui. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. <risos>